Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe,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 Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus.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 Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante. Irmãs e irmãos presentes aqui nesta comunidade paroquial, são benedito para o segundo dia do nosso tríduo em preparação à ordenação do diácono João Paulo Vaz. E nesse dia em que a igreja celebra e reza, nossa Senhora, no título da Senhora do Rosário. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Este é o cântico de Maria, uma proclamação de Maria, das maravilhas que Deus fez na vida dela. E eu começo refletindo e fazendo uma pergunta para todos nós, Quais maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas. Onde podemos encontrar em nossa história a presença deste Deus que escolheu Maria naquele tempo para ser a mãe do Salvador, mas que também continua escolhendo cada um de nós. Para compartilhar a sua missão Se nós pegarmos a primeira leitura Que é uma leitura do Novo Testamento Percebemos que após a morte e ressurreição E ascensão do Senhor ao céu A história dele não acabou Jesus continuou em todos os seus discípulos e discípulas Que continuaram a sua missão Convocados por Ele mesmo, eles foram enviados dois a dois para ir a todos os cantos do mundo, a anunciar as suas maravilhas, batizando-os. E a leitura que temos hoje, nesse primeiro momento, fala que eles permaneceram unidos pela oração. E junto nessa oração estava Maria. Maria. Aquela que foi escolhida para a Mãe do Salvador. Então a primeira leitura revela essa realidade de comunidade. Também hoje nós estamos reunidos pela oração. Nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles e aquelas que rezam em outras igrejas, no santuário aqui de Fátima, celebrando hoje a Senhora do Rosário, Aqueles que rezam em outras cidades, em outras partes do mundo, pela oração estamos unidos. Por isso, além de lembrarmos que Deus está sempre conosco, nós também nunca estamos sozinhos, porque pela mesma fé estamos reunidos, unidos e continuando a nossa caminhada. E é por isso que celebrar Nossa Senhora, sob o título da Senhora do Rosário, que nos ensina a rezar, é tão importante para nós. Porque a oração nos leva a uma experiência mais próxima do Senhor e nos mantém como parte do mesmo corpo, da mesma história, que é a igreja instituída por Jesus Cristo. E se chegarmos no Evangelho, quando nós percebemos esse Evangelho tão conhecido por nós, o Evangelho da Anunciação, onde um anjo proclama que aquela mulher, Maria, é cheia de graça e ela é escolhida para uma missão. Mas esse anjo, toda vez que surtamos esse Evangelho, ele também faz uma outra proclamação. E uma proclamação não só para Maria, mas mais uma vez recordando uma proclamação para cada um de nós. Quando esse Evangelho é proclamado, além de recordarmos a missão de Maria, precisamos também renovar a nossa missão. Porque quando lemos o anjo proclamando a Maria que ela é cheia de graça, ele também está proclamando a cada um de nós. Que apesar de nossas limitações, apesar de nossas fragilidades, também somos cheios de graça. Porque fomos batizados e nós recebemos no batismo o Espírito Santo. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, qualquer uma. Nós somos cristãos, cheios da graça de Deus, por isso... Capazes de como, assim como Maria, proclamar as maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas. E proclamar essas maravilhas, não é proclamar só alegria, só vitória, só coisa boa. Vamos olhar para a vida de Nossa Senhora, que aceitou a vontade de Deus, aceitando ali, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. E Maria teve uma vida e uma caminhada muito difícil. A ponto de acompanhar e ver seu filho sendo morto na cruz. E mesmo assim Maria continua proclamando as maravilhas que Deus fez em sua vida. A nossa vida cristã, a nossa vida de discípulos missionários, a nossa fé não garante vida fácil. Não garante vida sem problemas, sem obstáculo. A nossa fé garante força para continuarmos em pé e levantarmos após cada queda. E olhar para a vida de Maria é aprender isso. Mesmo depois do filho morto na cruz, ela continuou fazendo a vontade de Deus. E por isso na primeira leitura de hoje fala que os discípulos continuaram reunidos e Maria estava com eles. Olhar para a vida de Maria é olhar para a vida de uma mulher que não desistiu, apesar das dificuldades. Que quando disse o seu sim lá na anunciação do anjo, ela viveu esse sim todos os dias. Será que foi fácil para ela? Não foi. Será que é fácil para nós? Não é. Mas será que é possível? Como foi para ela, também para nós? Sim. Porque aonde nós não conseguimos chegar, a graça de Deus chega por nós. Porque para Deus nada é. E essa verdade tem que ser internalizada em nosso coração. Por isso, rezando hoje Nossa Senhora, apesar de ser o título de Nossa Senhora do Rosário, eu quero convidar vocês a olhar bem para este ícone de Nossa Senhora, sobre o título do perpétuo socorro. Nossa Senhora do Rosário, que está na entrada da nossa igreja, ela está na mão esquerda apresentando o rosário como uma forma de cultivar a nossa oração e estarmos mais próximos de Jesus. E nesse ícone, Maria também traz algo em sua mão esquerda, que é o próprio sentido da nossa vida, e da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que ela trouxe ao mundo, dando a luz concretamente, Maria nesse ícone está de olhos abertos, e encarando cada um de nós, quem está desse lado, quem está no meio, quem está desse lado, e eu que estou aqui do ladinho dela, eu estou vendo que ela está olhando diretamente para mim, eu tenho certeza que ela está olhando também diretamente para você. Ela não desvia os olhos nesse ícone de cada um de nós, porque ela tem um objetivo. Ela olha no fundo dos nossos olhos e apresenta com a mão aberta o caminho, a verdade e a vida, o nosso perpétuo socorro, que é Jesus Cristo, aquela que ela trouxe ao mundo, dando a luz e que nós somos convidados a também trazer ao mundo lógico nós não vamos dar a luz como Maria deu a Jesus Cristo mas nós podemos dar a luz a Jesus com as nossas atitudes com a nossa mão estendida com o nosso cuidado uns com os outros nesse tempo de pandemia com a nossa oração com a nossa fé com a nossa presença na vida daqueles que precisam por isso somos convidados a continuar sendo para o mundo sinais de pessoas que como Maria dizem, Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, não a minha palavra, a vossa. Vamos repetir isso? Eis aqui o Servo do Senhor né? Quem é mulher pode falar a serva Eis aqui, Eis aqui Serva do Senhor Faça-se em, Faça -se em mim Conforme a vossa, vossa palavra vontade. Põe a mão no coração Fecha os, os olhos por um instante E eu vou falar e você repete Se você desejar Eis aqui Eis aqui o servo do Senhor. A serva do Faça-se em, Faça -se em mim. Não a minha vontade. Não a minha vontade. Mas a vossa vontade, Senhor. Mas a vossa vontade, Senhor. Ajudai-me nesta caminhada. Ajudai-me nesta caminhada. Para que eu não desista diante dos obstáculos. Para que eu não desista diante dos obstáculos. Mas pela intercessão de Nossa Senhora. Mas pela intercessão de Nossa Senhora. Eu aprenda assim como ela. Eu aprenda assim como ela. A continuar perseverante. A continuar perseverante. Na fé e na oração. Na fé e na oração. E no sim que um dia eu disse. E no sim que um dia eu disse. No meu batismo. No meu batismo. E que agora eu reconfirmo. E que agora eu reconfirmo. E Senhor. E Senhor. Eu conto com vossa ajuda. Eu conto com vossa ajuda. Porque eu sei que para o Senhor. Senhor. Porque eu sei que para o Senhor nada é, nada, é nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Que Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, aquela que intercede por nós, continue nos iluminando, nos ajudando e nos inspirando. Para também continuarmos sempre no caminho da vida. E que nos leva à salvação. Que assim seja. Amém. Amém.